Hoje teremos jogos aí, mano, vamos dar uma olhada aqui. Hoje teremos jogos pelo Campeonato Catarinense aí, galera. Hoje teremos cinco jogos aí contra o Ercílio Luz, contra o Brusque, Concórdia, Havaí e Figueirense, galera. Esses são os nossos cinco jogos de hoje aí, do vídeo de hoje aí. Lembrando que temos clássico, né, mano? Contra o Figueirense e contra o Havaí aí, mano. Beleza, depois temos... Aí no próximo episódio teremos jogos aí contra o Joinville, a Supercopa do Brasil aí, contra o poderoso Flamengo, beleza? Tamo junto! E galera, antes de começar, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo notificações, passe no nosso canal parceiro, link na descrição e tamo junto, galera! Bora lá! Lembrando que eu fiz uma live, né, mano, de contratações dos jogadores aí, escolher uma numeração dos, do... Do elenco aí e tudo mais, né, mano? Contratamos vários jogadores interessantes aí. Eu vou dar uma repassada aqui para quem não viu, é. Né? A gente contratou o PP do Grêmio aí, né? É, contratamos também o, o McAllister do Brickton, né? O, o Tralles não Tralles não o Gabriel Menino do Palmeiras. Contratamos também o Kaique Melo do Santos aí, mano. Deixa eu ver aqui. Mais outras negociações, o Lucas Calegari também do Fluminense. E essas foram as contratações, né, galera, para essa temporada. A segunda temporada aí, chegando aí no canal aí em peso, né, mano. E bora lá, mano, bora lá tá enfrentando o Hércules aí. Vamos dar uma olhada no time do Hércules. O Hércules tem um elenco de regional, né, mano. No caso, estadual, né. O Ercílio, Ercílio Luiz, desculpa, galera, se eu falar Hércules é porque eu falei errado Beleza, e vamos lá, vamos estar tá jogando o primeiro jogo em casa aí, contra o Ercílio Luz aí Beleza, vamos estar tá escalando aqui o elenco, tá, toda poderosa Chape Vamos jogar o famoso 4-4-2 É, Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac McAllister no meio Roney e Gabriel Verão, Gabriel Menino de volante Ortega e Lucas Calegari nas laterais, Sérgio Barreto e Kaique Melo Na zaga no gol, João Paulo, Beleza Partiu. Começa o jogo para Chapecoense. Ercílio Luz, e o Isaac já abriu o placar. Fernandinho marca o segundo gol para Chapecoense. Para cima dele. Chape, na arena com dá para 26 mil pessoas. Gabriel Verão. E fim de pau para o primeiro tempo. Gols de Isaac, Fernandinho, Carlos Eduardo contra e Gabriel Verão. Aí, faz o quarto gol da Chapecoense. 4x0 só no primeiro tempo. Vamos, vamos fazer umas alterações aqui. Vamos lá, eu quero testar o PP, né? Vamos estar tá testando o PP aí no lugar do Fernandinho. Vamos testar, vamos colocar o Douglas Luiz para jogo, né? O volantão aqui no lugar do do Roney. Deixa eu ver outro que vai estar tá saindo também. Deixa eu ver, é o o Derek. Tá mais uma chance para Derek aí no lugar do Barreto. E também tá colocando o Ezequiel. na lateral aí no lugar do Ortega. Beleza? Partiu o segundo tempo. Acima dele, Chape. E o PP já abre placa e mostrou pra que veio, hein, mano. Mostrou pra ser goleador, aí na Chapecoense. Vamos que vamos, Chape. 5x0 no Ercílio Luz. Abertura do estadual aí, mano. E é fim de papo, galera. Vencemos aí o primeiro jogo aí da, do estadual, aí. Por 5x0. Gols de Isaac, Fernandinho, Carlos, Eduardo contra Gabriel Verão e PP. Né? Tivemos 74% de posse de bola, 27 de finalização. 21 desarme, 21 passes errados. Beleza, fizemos 5x0 aí. Eu acho que a gente é o líder, né? Eu acho que a gente é o líder aí. Olha, lá, a gente é líder aí do campeonato, né? Beleza, vamos lá, vamos manter aí. A gente é, atual, é o atual campeão, né? Do catarinense aí. Beleza, o Paulinho, querem pegar o Paulinho por empréstimo, vou estar aceitando. Vai lá, Paulinho, vamos fazer uma boa temporada lá e depois volta com. Melhor, hein? Vamos agora estar enfrentando o Brusque, né? Vamos estar tá enfrentando o Brusque aí Que a tua quarto colocada aí Vamos dar uma olhada no time do Brusque É um time de segunda divisão aí, né? Tem um time bem interessante aí Pra modos carreiras aí Né? E beleza, vamos lá Vamos ver aqui o... A... Os jogos, né? Quantos jogos teve contra o Brusque já até hoje? Três jogos aí, uma vitória nossa E duas vitórias deles, mano Eles ganharam duas vezes da gente aí, mano Tá aí a retrospectiva aí Beleza, vamos estar tá escalando aí o time do da Chapecoense aí. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza, o time que vai acabar é Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac, Macalister, Rona e Gabriel, Gabriel Menino, Ortega e Calegari na lateral. Sérgio Barreto, Kaique Melo na zaga. No gol, o um João Paulo. Beleza, sem mais logo partiu. Começa o jogo pra Brusque Chapecoense no Augusto Bauer. 5 mil pessoas aí no estádio. Pra cima dele, Chape. Até agora 0x0 aí pra Brusque Chapecoense. Vai se aproximando do final do primeiro tempo. Isaac abre o placar no finalzinho do primeiro tempo aí. 1x0 Chape, gol de Isaac, mano. Isaac aí fazendo o seu golzinho aí, mano. O meio campo aí promissor até. Vamos estar tá substituindo aí o Gabriel, o Gabriel Menino. Né? Vamos estar tá, também alterando o, o Kaique Mello e colocando o Derek para jogo. Vou tá tirando também o Ortega e tá colocando o Ezequiel. Beleza, sem mais delonga, partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo para a Chapeco Chape esse para cima deles. Fernandinho faz o segundo gol pra Chape. Vamos que vamos, Chape! Vamos que vamos, Chape! Vamos vencendo aí o segundo jogo aí do Campeonato Catarinense aí. 2 a 0, gol de Isaac Fernandinho aí. Pra Chapecoense, tivemos 53% de posse de bola, 11 de finalização, 18 desarme, 18 de passes errados. Beleza, né, mano? Eles também chutaram 11 vezes, né? Foram até bem aí. Vamos continuar avançando. Tá aí venda de jogadores aí no leilão. Eu vou tá. Não, não vou tá aceitando. Vou tá emprestando o Fabinho aí pro Vila Real. Olha, vai, vai pra Europa, hein, mano? Com isso, com isso tudo, a gente mantém a liderança aí com 6 pontos ganhos. A Havaí em segundo com 6 pontos ganhos também. Joinville com, em terceiro com seis pontos. E o metropolitano com seis também. Em quarto lugar. O artilheiro do campeonato catarinense aí é o Lourenço do Havaí com três gols em dois jogos aí, mano. O Isaac é o mais bem colocado junto de Fernandinho. Beleza, beleza, beleza. Bora lá, tá enfrentando o Concorde aí, mano. Vamos tá enfrentando o Concorde aí. Vamos dar uma olhada no time do Concorde. É o um time municipal aí, galera. Também é um bom time aí pra quem quiser jogar os seus modos carreira, né? É um bom elenco, vamos ver aqui a retrospectiva contra o Concórdia Tivemos, tivemos até agora um jogo, né? E uma vitória nossa foi 3x0, pelo que eu tô vendo aqui Foi o maior placar, 3x0 Beleza, beleza, beleza Então vamos lá, mano, vamos tá escalando aí o time aí contra o Concórdia, né? Vamos tá jogando em casa, na Arena Condá, nós é mais forte, né? PP vai de titular, né? Nesse jogo O time que vai com pp PPP, Gabriel Gabriel Verão, Isaac e McAllister Roney e Gabriel Menino Ortega e Calegari Barretos e Kaique Melo E João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza Partiu Começa o jogo pra Chapecoense concorde na Arena Com pra cima dele, Chape Kaique Melo abre o placar pra Chapecoense Pra cima dele, Chape Vamos que vamos, Chape É fim de papo no primeiro tempo Fim Tem de primeiro tempo Vamos estar tá fazendo aqui a substituição aqui. Eu vou tá colocando o Rava, né? Ele aí no lugar do Mark Callister, né? Vou tá dando uma uma chance aí pro Lima também jogar, né? É, estadual a gente tem que fazer fazer teste, né? Vou estar tá colocando o Douglas Luiz também. Vou tá colocando o Ezequiel aqui no lugar do, do Ortega. Vou tá substituindo também os dois zagueiros. Tem uma substituição, né? Vou colocar o Derek aqui no lugar do, do Barreto. Beleza, partiu o segundo tempo, começa o segundo tempo aí, TT empata pro Concorde aí, vamos ganhar a Chape, bora Chape, vamos lá mano, vamos abrir o placar aí por favor E por enquanto é um a 1 um e vai se aproximar no final de jogo e é fim de papo galera, Concórdia surpreende a Chape com esse aí na Arena Condá aí no empate mano no segundo tempo aí, gols de Kaique, Melo e TT para o Concórdia. Tivemos 65% de posse de bola, 19% atualização finalização, 24% de e 24% passes passos errados. Beleza, o Concórdia surpreendendo aí a Chapecoense, beleza? Vamos continu dar continuidade aqui. Tá, o jogador sendo vendido no leilão. Beleza, agora temos jogo contra o Havaí, mano. Vamos estar enfrentando o Havaí aí. É clássico, hein, galera? Vamos estar dando uma olhada no time do Havaí aí. O Havaí que tem um time regional. É, e é um bom elenco também, né? Tem bons valores aí. O seu artilheiro máximo aí é o Lourenço, né? E o Getúlio também, né? 29 e 19 gols aí. Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui a retrospectiva. A Chapecoense em três jogos ganhou três... Fez três vitórias, né? Do caso, né? A maior goleada foi 3x0 aí, mano, nesse confronto. Beleza, beleza, beleza. Vou estar tá salvando aqui. Bora tá escalando o nosso elenco. Vamos jogar em casa aí. Karina Kondai, depois de um tropeço aí contra o Concórdia, vamos tentar ganhar, né, mano? Vamos tentar ganhar aí, e partiu! Pra cima dele, Chape! Começa o jogo pra Chapecoense esse Havaí aí. Gabriel Verão abre o placar pra cima do Havaí, pra cima dele, Chape! Vamos lá! E o Fernandinho marca o seu segundo gol. Ih, é fim de papo pro primeiro tempo. Vamos tá fazendo alteração aqui no ataque, vou tá colocando o PP no lugar do Fernandinho, né? Beleza, o Gabriel Menino também vai sair Vai entrar o Douglas Luiz Na zaga eu vou tirar o Barreto e vou colocar o Derek. Beleza, o Ortega vai sair Eu vou colocar o Ezequiel Fechou, beleza, partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Gabriel Verão faz o terceiro gol aí na Arena Como dá pra 26 mil pessoas Pra cima dele, Chape Vamos lá, tamo com 59% de posse de bola E o Havaí diminui com o Lourenço, mano E é fim de jogo, Vencemos por 3x1 o Havaí aí, gols de Gabriel Verão, Fernandinho Gabriel Verão, 293 mil a renda aí do estádio, né? Tivemos 60% de posse de bola, 19 finalização, 21 desarme e 21 passos errados. É isso aí, galera, vencemos por 3x1 aí, o um clássico aí do campeonato catarinense aí, beleza? Foi 3x1, partiu, vamos lá, tá aí o leilão. Vamos continuar avançando aí e não tem tempo de descanso, hein, mano? Mais um clássico aí, galera. Agora contra o Figueirense aí, mano, que tá lutando pra voltar, né? A ser o que era, né? O Figueirense aí tava aí afundado em dívidas aí, mas tá se recuperando aí, graças a Deus. E vamos lá, mano. Vamos tá salvando aqui. Vamos dar uma olhada no time do Figueirense aí. Tá aí o elenco do Figueirense aí, o seu artilheiro máximo aí é o Gabriel Rodrigues aí. Beleza, vamos ver aqui as, é, as estatísticas aí dos confrontos. Uma vitória do Chapecoense, né? Um placar de 1x0, magrinho. Mas vencemos, né? Tamo na frente, chegando né, retrospectivas. Beleza, vamos estar tá escalando aí o time. Vamos jogar fora de casa, hein? Vamos estar tá escalando o time aí no famoso 4 4 2 Beleza, o time que vai a é Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac e McAllister. Ronei, Gabriel Menino, Ortega e Lucas Calegari. Sérgio Barreto e Kaique Melo. João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza. Sem mais denoga, partiu. Começa o jogo pra Figueirense Chapeco, Esse Chapecoense aí no Orlando Scarpelli. Gabriel, menino, faz 1x0 pra Chapecoense. Vamos que vamos Chape. Vamos ganhar, Chape. Vamos lá. Termina o primeiro tempo aí. Vamos tá trocando o Fernandinho aí. Né, colocando o PP. Tá substituindo aí. Vamos estar tá colocando também o, o Ravanelli aí pra jogar no lugar do Isaac. Vou tirar o Ronei e colocar o Douglas, o Douglas Luiz. Beleza, vou manter a zaga. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chap! Começa o segundo tempo pra ir pra Figueiredo. Esse já Paulo Henrique marca contra, mano. Vamos lá, 2x0. Pênalti pra Chape, mano. Vou botar o Gabriel. O Gabriel Verão, hein? Partiu o Gabriel Verão na cobrança. Bateu com força aí. E... Tá Tá lá! É gol da Chape, Gabriel Verão marca de pênalti, Douglas Luiz faz o quarto gol é fim de papo, galera. Vencemos mais um clássico aí, agora dessa vez por 4 a 0 em cima do Figueirense aí, gols de Gabriel Menino. Paulo Ricardo contra Gabriel Verão de pênalti e Douglas Luiz fez aí o quarto gol para Chapecoense. Tivemos 49% de posse de bola, 16% de finalização, de 21% de 21% passos passes errados. Beleza, beleza, vencemos aí mais um clássico, vamos tá avançando aqui. Tá aí o leilão dos jogadores, beleza, vamos tá vendo a classificação. Chapecoense mantém a liderança do campeonato catarinense aí com 13 pontos ganhos. Tivemos 5 jogos, né, 4 vitórias, 1 um empate e nenhuma derrota. O nosso saldo de gol é 13, né. O artilheiro aí é o Pedrinho do Criciúma com 7 gols e 5 jogos. Lourenço do Havaí com 5 gols e 5 jogos. O Diego do Joinville vem com 4 gols em 4 jogos. O nosso bem, mais bem colocado é o Gabriel Verão aí com 4 gols em 5 jogos. Esses são os 5 artilheiros aí do campeonato catarinense. A melhor média aí é o Alisson do Joinville que tem a nota 10. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, eu vou estar tá salvando. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo as notificações, Faça no nosso canal parceiro, link na descrição e tamo junto, galera. Muito obrigado aí pela, pelo apoio de todos aí na live que teve, né, Do da gente contratando os jogadores aí pra Chapecoense. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo e meta de 50 likes, hein, mano? 50 likes aí, eu sei que vocês conseguem. Tamo junto, muito obrigado pela participação de todos. E pra cima dele, Chap! Fui! Falou!